Os beneficiários com o número de inscrição social, Unis de final 4, recebem hoje a parcela de julho do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. Reais. Outras informações podem ser consultadas nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem.